Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor, Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulo que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós, Jesus respondeu, ai de vós, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmo não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje nos fala através dessa carta de São Paulo aos Romanos, Paulo diz que quem age como juiz que condena será igualmente condenado. É isso que Paulo, que Paulo está nos alertando. O povo judeu, por ter um pouquinho mais de privilégio, se achavam no direito né, de estar julgando e condenando, mas não sabiam que estavam criando para eles mesmos uma fonte de condenação. É isso que acontece com a gente, quando nós estamos querendo condenar, julgar as pessoas, estamos criando uma fonte. O que é uma fonte? Fonte é quando jorra a água. Né? Quando nós fazemos, criamos uma fonte que jorra a condenação sobre nós, temos que ter esse cuidado para não fazer como o povo aqui que Paulo estava dizendo a eles. Paulo escreve essa carta alertando, está nos alertando Ainda hoje, porque Deus dará a cada um segundo as suas obras. No dia do juízo, cada um recolherá aquilo que plantou. A colheita vai ser conforme plantou, aquilo que semeou. E o que, é que nós vamos semear através de condenação? A nossa condenação. Dependendo do que, seme... o que semeamos, colhemos o que. O reino de Deus. E dependendo daquilo que nós semeamos, vamos colher a nossa condenação. Por isso que Paulo está nos falando aqui muito sobre nós julgando e condenando. Nós, às vezes, nós formamos critérios de vida para poder julgar as pessoas. Sendo que o único que tem direito de formar um critério de julgamento é Deus. Nós não podemos formar critérios para poder poder Condenar as pessoas. Arrumamos coisa para poder falar, para condenar aquela pessoa. É justamente desse julgo que Jesus está falando no Evangelho. Então, o verdadeiro cristão diante de Deus é aquele que não julga. Porém, se apresenta com humildade no Senhor. Esse é o verdadeiro Cristão. Não devemos estar fazendo julgamento. O que nos faz cristão não é julgar erros dos outros, e sim viver no evangelho o verbo preferido de Jesus. O verbo preferido de Jesus é fazer, fazer o bem, fazer a caridade. Esse é o verbo preferido de Jesus. A palavra de Deus pede muito isso a nós, e nós às vezes procuramos condenar. Por isso que Jesus, nesse evangelho de hoje, que ele fala severamente contra os fariseus, porque sobre os fardos que eles colocavam, sobre o jeito que eles falavam das, das leis de Moisés, colocando peso em cima daqueles mais fraquejados, e não lembravam-se dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Fazer isso com amor. Então a lei manda fazer isso ou aquilo. É como eu dizer aqui para vocês: né? olha, a lei de Deus é isso, é isso aí, é não reconhecer, não ajudar as pessoas a crescer, a sair do erro deles. Nós devemos fazer isso aí, lembrar do primeiro mandamento para amar nossos irmãos com defeitos. E não está apontando eles com os dedos, vocês fazem aquilo, faz isso. É o que os fariseus faziam. Lá no versículo 44, Jesus compara os fariseus como que túmulos, porque quem se aproximava deles contraía a impureza de um túmulo. Por quê? O que é impureza? Podridão. Quem se aproximava daquelas pessoas podres tornava-se uma podridão. E era isso que eles eram, vocês são túmulos. E ficava julgando as pessoas para que elas pudessem. O que, que Jesus fez com Zaqueu? Chegou em árvore, olhou lá em cima e falou, você baixinho, você não presta, você é sem vergonha, você trabalha na coleteria, você é ladrão, você rouba, você é corrupto. Foi isso que Jesus disse a o que Jesus falou de Zaqueu, desce daí, hoje eu vou almoçar na sua casa. Olha o gesto de amor, de fazer o amor. Aquilo fez com que Zaqueu se convertesse. Jesus não julgou, Jesus não condenou, Jesus não colocou em cima de Zaqueu um fardo ainda mais pesado. Quando nós vemos defeitos da pessoa, às vezes nós colocamos mais defeitos, mais fardo pesado em cima, condenando. E Jesus fez isso. Desce daí, Zaqueu. Se fosse um de nós, era bem capaz de falar lá. ó, oh, Que não presta ladrão, é corrupto, não vale nada. Jesus não. Jesus ama. Desce, aqui Hoje vamos almoçar junto. O que, é que Jesus disse? A mulher pega do vá Vá, não peca mais. É essa maneira que nós temos. Não colocar fardos pesados em cima. Lá no, no, no, no versículo 45, ele fala aos mestres da lei. Vocês fazem da lei um peso intolerável à vida religiosa da pessoa. E nós, às vezes, queremos colocar esses fardos pesados em cima daquela pessoa que está procurando se reerguer, se encontrar com Deus. Mas nós pegamos a falha daquela pessoa e vamos condenando, colocando um fardo maior no ombro daquela pessoa. vezes tirar o fardo ali. Então, o que a igreja e nós temos que fazer, hoje, não é colocar esse peso da condenação no ombro dos irmãos, e sim procurar ajudar a tirar o fardo, ajudar a carregar o fardo. Jesus agia dessa maneira. Jesus era amor. Jesus tirava o fardo das pessoas, não condenando, mas amando. Então, a mensagem que hoje a palavra de Deus está nos falando para que nós não condenamos, não julgamos as pessoas e nem procuramos colocar fardos pesados. Às vezes, quando eu atendo aqui, é, às vezes mulher ou homem sobre a nulidade de casamento, a primeira entrevista é comigo, a pessoa chora, eu errei nisso, eu errei muito. Aí, o que eu vou falar para a pessoa? Está vendo? Você viu o que você fez? É isso? Olha o que aconteceu? Não, muito pelo contrário. Passa uma régua em cima. Você está querendo a nulidade para que você não quer se encontrar agora com Cristo? Não é isso que você. Isso, eu quero procurar, eu quero casar de novo. Então, agora, você faça uma caminhada nova. É isso que a gente tem que conversar e falar para a pessoa, explicar sobre a nulidade. Agora, se eu for jogar um julgamento em cima dele ou dela, olha onde você errou, está vendo? Agora vê se você não erra mais. Eu estou jogando um fardo pesado. A pessoa já está ali, se condenando. Então, é essa a mensagem que Jesus passa para nós hoje. Vamos procurar a não colocar fardo em cima das pessoas, mas sim entender e ajudar com que eles carregue esse fardo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre ele seja louvado